E se deseja destruir a impotência de uma vez por toda, te indico assistir depois desse vídeo, o método que deixei na descrição abaixo. Depois clica lá no primeiro link, belezinha? Já pegou o papel e caneta? Show! Então vamos preparar essa receita monstruosa. Vamos precisar de 60 gramas de melancia. Um limão grande. E dois dentes de alho. O modo de preparo é simples. Descasque a melancia, em seguida corte em pequenos pedaços. Agora coloque dentro do liquidificador. Em seguida, descasque os dois dentes de alhos. E coloque no liquidificador. Agora esprema o limão. E acrescente 50 ml de água. Agora bata no liquidificador, até virar um suco. E está pronto nosso potencializador natural. Essa mistura, tem a ação de gerar mais óxido nítrico. Fazendo jogar mais sangue na região genital, para o um membro ficar super ereto. Agora é só beber, dois copos por dia para voltar a ter ereções monstruosas. Beba um copo pela manhã, quando acordar e outro à noite quando dormir. Beba todos os dias, até apresentar melhoras. Mas se você já está sofrendo há um bom tempo com a impotência, essa receita não vai ser suficiente para vocês. Então te indico.